Bom, para quem não me conhece, eu sou Tamara Veloso, sou Master Coach, analista comportamental e consteladora sistêmica e sou terapeuta. E hoje, além das dicas para Márcia que eu vou dar aqui para vocês, eu quero falar especificamente com você que é mulher, que está aí nesse emaranhado de, de emoções, de sentimentos, de dores, de fraquezas... Que vive se questionando por que, que tudo na sua vida não dá certo, por que, que as coisas estão dando errado, por que, que o meu relacionamento afetivo não está bem ou não anda bem, por que, que eu talvez saí de um relacionamento e não consigo me livrar desse relacionamento. Com você que tem problemas nas relações familiares e não entende o porquê que os conflitos não, não funcionam e não andam bem durante a sua vida. Por que, que às vezes, a sua situação profissional não está bem, você não está contente? Ou seja, tudo que está em des desacordo, em desarmonia na sua vida. Por que que você se questiona, tudo que você faz está errado? Eu nunca acerto num relacionamento, os meus relacionamentos não dão certo e fica se culpando, achando que deixou de fazer algo ou que fez as coisas erradas. Está sempre se perguntando, acaba que se vitimizando da situação. Você que possui relacionamentos por muitas vezes abusivos, tóxicos, que convive com pessoas tóxicas e não entende como sair dessa situação, não consegue lidar, está sempre em conflito interno com você mesmo, acaba que com isso você derrota toda a sua autoestima e por muitas vezes perdeu o seu amor, o amor por você mesma no meio do caminho e nem sabe aonde perdeu, o porquê que se perdeu. E passa durante toda a vida culpando as pessoas que vivem com você, esperando que as soluções aconteçam através das pessoas que você ama, que você se relaciona, no seu casamento, dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus pais. Vive a vida toda achando que você é vítima da, das situações e que tudo dá errado. Se questiona o tempo todo e vive aí presa nesse lixo de emoções que colocaram para você durante a vida. Porque sim, durante a nossa vida, desde a nossa infância, a gente vem sendo doutrinados a carregar um monte de lixo emocional que não é nosso, que não nos pertence. Isso acaba nos gerando as crenças, são crenças que nos bloqueiam, que nos impedem de seguir, de atingir os nossos objetivos, os nossos desejos deixamos de sonhar por causa disso. Destrói a nossa autoestima, destrói o nosso amor próprio. E quando a gente perde o amor próprio, a gente terceiriza toda a responsabilidade dos momentos felizes das conquistas nas outras pessoas. E aí eu te pergunto, como que você cuida das pessoas que você ama? Para para pensar agora na pessoa que mais você ama na sua vida, que é mais importante para você seja seu marido, seja seu namorado, seja seus filhos, sua mãe, seu pai, seja quem for. Quem é a pessoa mais importante para você na sua vida e como que você trata essa pessoa? Você conhece os gostos dessa pessoa? Você sabe, conhece o comportamento dessa pessoa? Tá sempre prestes a ajudar, faz tudo por essa pessoa porque você ama. Porque quando a gente ama, a gente faz tudo pelas pessoas que a gente ama mas e por você você se ama porque se você se ama você também precisa fazer as coisas mas lógico que a gente vive no piloto automático sempre dando atenção e priorizando tudo para os outros ou para o outro e sempre esquece da gente e quando a gente não tá bem se a gente não tá com o amor próprio alimentado e a autoestima com certeza a gente também não consegue cuidar bem do outro. E não cuidando da nossa saúde mental, física e espiritual, se esses três conjuntos não estiverem alinhados, as coisas da nossa vida não fluem, não andam. Aí ficamos nos sentindo culpadas por não conquistar, por, pelo relacionamento não dá certo, por, pelo relacionamento está tumultuado, por que, que meu relacionamento não está bom? Acha que sempre a pessoa que tem algum problema, que não está contente, que não, a gente espera demais das outras pessoas, cobra demais das outras pessoas. Espera que, que, com que a responsabilidade das coisas sejam do outro e não da gente. Mas é importante que a gente se responsabilize, se conheça, se ame primeiro para depois exigir que o outro nos ame ou nos ofereça aquilo que ele tem para oferecer. E criamos expectativas absurdas em cima de terceiros e principalmente os nossos relacionamentos afetivos, sendo que muitas vezes a responsabilidade está nas nossas mãos. Somos nós que somos responsáveis pelo que a gente dá e pelo que a gente recebe. E cobrar do outro demais, gerar expectativas acima do outro também, nos traz muitas frustrações, nos deixam derrotadas, achando que a gente também não consegue atingir talvez o objetivo do outro. Na verdade, a gente cria fantasias na nossa cabeça, de que a gente precisa ser como o outro quer E cria a fantasia de que o outro precisa ser para mim o que eu quero Mas primeiro eu preciso saber quem eu sou Aonde eu perdi o meu amor próprio E não é porque eu perdi o amor próprio em algum momento da minha vida Que eu deixei de me amar Que eu tenho que ser assim a vida toda É possível aprender a se amar novamente A se conhecer novamente A se reencontrar achar a sua essência, onde você se perdeu, voltar a ser aquela mulher que era na sua infância, com aquela inocência pura de realmente querer sonhar, viver, colocar os seus desejos, seus objetivos em prática e sempre em função do outro, esquecemos dos nossos sonhos, esquecemos da nossa realidade, da nossa vida, acabamos que vivendo a vida do outro. Então, essa live hoje é exclusivamente para mim falar com você, mulher, que saiu de algum relacionamento e não consegue superar a separação, não consegue superar o fim desse relacionamento. Para você que está presa num relacionamento e não consegue dialogar com seu parceiro, entender aonde estão os problemas para que isso possa ficar mais leve, que essa relação possa ser saudável. O relacionamento precisa ser saudável. Amar é tudo o que significa coisas boas, positivas. Não precisa ser pesado, um fardo para a gente carregar. Relacionamento tem que ser saudável, seja ele amoroso ou familiar e respeitoso. E tudo isso tem que partir primeiro de você. Se você tem se respeitado, se você tem se amado, é isso que você vai receber. Porque a vida é mais do mesmo. Se a gente não se ama, não se respeita, com certeza a gente também não vai receber isso das outras pessoas. Então você, mulher, que está passando por alguma dificuldade na sua vida afetiva, familiar ou profissional, é com você que eu quero falar hoje. Quero que você pare para refletir, olhar para você, dentro de você, a sua verdadeira essência, quem você é. É possível. É possível. É possível se reencontrar e voltar a se amar e ter uma vida feliz, plena, mais leve. Desatar esses nós que ficam aí te culpando, essas feridas que sangram. Elas não precisam viver sangrando. Elas podem sim. As cicatrizes vão ficar, fazem parte da nossa história. As pessoas que passam pela nossa vida ou estão na nossa vida, estão aqui para a gente evoluir com elas, aprender. E evoluir e construir a nossa história. Aquilo que te causa dor é possível se resolver, é possível se conhecer e entender, aprender a dizer não para as coisas que te maltratam, que te destroem, que tornam a vida pesada e difícil. Não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. Então é com você que eu quero falar hoje, você que tá aí sofrendo com esses conflitos, com esses sentimentos de dor que não consegue encontrar suas forças, encontrar um caminho, talvez esteja até numa depressão, jogada numa cama, está aqui me assistindo porque não tinha outra coisa para ver, está aí passando nas redes sociais e procurando alguma coisa, achando que passou o fim de semana sozinha, com medo da solidão, medo de sonhar, medo de colocar algo em prática, de tomar uma decisão, uma atitude, é possível. Isso também é treino, assim como se fomos treinados a olhar só para a dor, nós podemos também treinar a nossa mente para olhar para as coisas boas, para o que nos faz feliz, para o que, que nos deixa bem. É possível. Olhe para você com amor, se ame, aproveite essa casinha que Deus nos deu, cuide dela. Se olhe no espelho e não fique enxergando os defeitos físicos que você olha, ah, eu não estou bem assim, eu não gosto assim, tem uma gordurinha aqui, eu estou gordo, estou fora dos padrões. Os padrões e é as pessoas que colocam para gente. Não precisamos seguir os padrões que a sociedade coloca. E sim, aquilo que realmente a gente ama. Valorizar o que a gente é de verdade. Ontem eu abri as inscrições para o meu workshop. Para minha jornada de 15 dias. Na verdade, ontem aconteceu o workshop para abrir essas inscrições. É uma jornada de 15 dias Pelo grupo do Telegram Onde lá você pode realmente Aprender a se amar novamente A se enxergar Descobrir as suas forças E aprender a sair desse amaranhado De sentimentos, porque é possível Assim como a gente vai pra academia treinar É treino também Aprender a se amar A levantar a autoestima Então para quem quiser participar O link está na minha bio É só ir lá se inscrever, o valor é bem baixinho, eu fiz esse precinho barato para que todos possam, todas as mulheres possam participar e se redescobrir nessa jornada maravilhosa, aprender a se amar novamente, a se enxergar, a se valorizar. Corre lá na minha bio que as vagas são limitadas, não estendi essa, essa jornada para muitas pessoas, porque assim eu consigo fazer uma mentoria mais de perto E desenvolver um trabalho bem efetivo com vocês Tá bom? Então quem quiser se inscrever é só ir lá na minha bio Esse dinheiro que você gasta com blusinha Que nem usa somente agora nessa pandemia Você não pode nem pôr roupa a não ser para pôr o lixo na rua Então gasta com você Investe com você É apenas 59,90 15 dias Você vai receber todos os dias Um vídeo, um áudio e a minha mentoria pessoal no grupo, onde eu vou acompanhar todo o seu desenvolvimento. A Carly está perguntando aqui, será em qual horário? Então, é 100% online, Carly. É pelo um grupo do Telegram. Então, todos os dias é 100% online. As aulas e os exercícios ficam gravados. E você pode fazer no seu melhor horário, eu só recomendo que faça todos os dias, mas não precisa ser no horário que eu já coloco todo o conteúdo lá no grupo. Até porque não é todos os dias no mesmo horário, são horários diferentes de acordo com o programa. Então você pode depois assistir em horários diferentes, mas todos os dias eu passo no grupo para a gente trocar, tirar dúvidas e desenvolver e evoluir melhor. E começa no dia 25 do 8 agora e vai até o dia 9, 8 do 9, então são 15 dias essa jornada. Todos os dias um exercício em áudio, em vídeo e um exercício prático para você fazer a prática e desenvolver. Mas no final da live eu vou falar como que, é funciona, que funciona direitinho, tá bom? Antes de eu falar como funciona direitinho, eu quero dar umas dicas para vocês de como melhorar a autoestima. Primeiramente, identificar os seus pontos fortes, os seus talentos, porque todos nós temos talentos. O que você gosta de fazer, as suas habilidades por coisas que você gosta de fazer, que te preenche, que te deixa feliz. Um exemplo, quando você faz uma comida... E todos elogiam, isso é um talento talvez que você tenha para fazer aquela comida, faça mais, então identifique mais os seus talentos, pratique os seus talentos. Isso é extremamente importante para você elevar a sua autoestima, focar nos seus talentos, que são as coisas que são prazerosas. Reconhecer o seu valor. Assim como você reconhece o valor das pessoas que você ama, você valoriza as pessoas que você ama. Se você valorize e dá atenção para as pessoas que você ama, então reconheça quais são os seus valores. Descubra as suas paixões, o que você tem paixão, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer. Assim como eu falei, se você gosta de cozinhar, se dedique mais a isso. Se você gosta de cuidar do seu cabelo, cuide do seu cabelo. Se você gosta de trabalhar com algo que te complete, que te faça feliz, então faça, descubra quais são. E entender esses valores. É extremamente importante que você entenda os seus valores e a importância das suas paixões. Não apenas a paixão dos outros, do seu relacionamento afetivo, da sua família. O que a família gosta de fazer em comum, e você está sempre fazendo com eles, também nos dá prazer. Mas é importante que você identifique... E reconhecer principalmente os pontos fracos, porque passamos o tempo todo nos vitimizando das coisas que são nossos pontos fracos. Só que nós não identificamos quais são os nossos pontos fracos e ficamos apenas nos vitimizando. O meu relacionamento não dá certo porque o meu marido, o meu namorado ou meu ex-marido fez tal coisa e faz tal coisa que eu não gosto mas nem tudo nos agrada, e nem nós vamos fazer tudo que agrade o outro. Então, é extremamente importante que descobrimos os nossos pontos fracos, não só os nossos pontos fortes. E uma coisa que eu falo sempre para as minhas mentorandas é descobrir qual a sua missão que você quer deixar aqui. Todos nós temos uma missão aqui, devemos cumprir uma missão, mas qual é a missão que você quer deixar? para os filhos, para as pessoas que te amam. Que você é uma mulher de fracasso, que você é uma mulher que vive chorando pelos cantos, que vive se vitimizando dos problemas. Essa é a missão? Ou você quer sempre mostrar para os seus filhos que você está forte e por muitas vezes não está, porque eles percebem isso. Então, qual é a missão que você quer deixar aqui? Que história você quer que contem um dia que você não estiver mais aqui? Que você é uma mulher forte, guerreira, lutadora, batalhadora. Pense nos elogios que as pessoas que te amam fazem a você, não nas críticas, porque gente para criticar é o que mais tem. Pessoas para nos colocar para baixo, falar coisas que só nos derrotam é o que mais tem. Mas pense qual é a missão e a história que você quer deixar aqui, que você quer construir para sua vida. Isso é o que mais você tem que pensar. Qual é a história que eu quero? O que eu quero para mim? Porque esperar do outro que ele faça para sua vida Eu disse numa das lives anteriores Acho que na antepenúltima Que além da gente responsabilizar e terceirizar Toda a expectativa de vitórias e conquistas da nossa vida A gente fica esperando que ela chegue Mas se a gente não tomar o primeiro passo Ela não vai chegar você pode aprender a reconhecer as suas forças e voltar a se amar novamente. Porque toda essa sensação de derrota, todas as dores, tudo que você não consegue resolver, é porque você não consegue se conhecer, se valorizar, se amar novamente. Perdeu o amor próprio no meio do caminho e não sabe aonde. Então, é nessa jornada que eu venho fazer a proposta para você é a porta de entrada para o seu autoconhecimento. Esses 15 dias são extremamente intensos. É apenas com você. É você e você. Então, pense mais uma vez que ao invés de você gastar dinheiro com essa blusinha que você fica gastando e não usa, invista em você, na sua saúde mental e na sua saúde física. E como funciona essa jornada? São 15 dias em dois grupos lá do Telegram. Por que dois grupos? Um grupo onde eu envio todo o conteúdo que você vai se desenvolver e um grupo de bate-papo, aonde eu passo para tirar as dúvidas e a gente vai tirando todos os feedbacks e eu vou acompanhando toda a evolução de vocês lá no grupo. São 15 dias, como eu já falei, com exercícios de áudio, vídeo e escrito. E todo o meu acompanhamento, todo o meu acompanhamento lá também. E eu dividi em três fases A primeira fase é uma frase de desintoxicação para a gente tirar todos esses lixos emocionais que estão aí em você Desde a sua infância, seja lá em que época da sua vida que esses lixos começaram a se acumular Que é o que não te deixa em paz, não te deixa dar o primeiro passo, seguir sua vida Se realizar, sair desse relacionamento que já terminou e só você que não enxergou Tá aí ainda sofrendo pela pessoa que te deixou ou que até está com você e está te maltratando, que você está presa num relacionamento abusivo, tóxico e nem se identifica disso. Isso, a jornada não é para você deixar a pessoa, se separar da pessoa, mas para se encontrar, identificar se realmente você está num relacionamento tóxico, abusivo, o que, que isso está causando na sua vida, quais as doenças físicas e mentais estão te causando. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar com a desintoxicação, que é a cura das suas feridas. Porque antes de eu começar a te passar coisas bonitas e fáceis, bonitinhas, os treinamentos gostosos de fazer, que é onde você começa a se identificar, e voltar a se amar, a gente precisa tirar esse monte de lixo que está preso aí. Curar essas feridas, cicatrizá-las, deixar las quietinhas, adormecidas e fazer com que ela não fique fazendo você mais sofrer diariamente. Trabalhar o perdão de uma forma profunda. E quando eu falo em trabalhar o perdão, não é só perdoar os outros, e sim se auto-perdoar. Porque a gente se culpa pelas coisas que não dão certo na nossa vida. Fica carregando culpa o tempo todo, se questionando, se culpando pelas coisas que dão, que dão errado na sua vida. Então, precisamos trabalhar o auto-perdão e se libertar dessas culpas que não são suas, por muitas vezes não são suas. Vamos identificar as suas forças e as suas fraquezas. E se a culpa também for sua, você vai libertar isso de você e sair leve. Quando chegar no meio da jornada, você já vai ver o quanto a sua vida já está mais leve. Ela não precisa ser pesada. E na segunda fase aí que a gente já começa a tratar o autorrespeito. Aí você já começa a olhar definitivamente mesmo para você. Já vai entender que você já está aprendendo a dizer não por um monte de coisa. Até as pessoas que trabalham com você, as pessoas que convivem com você na sua família já vão começar a falar que você está diferente, que você está começando a dizer não para as coisas que não te agradam, que não te fazem bem, que te intoxicam, que te fazem ficar irritada para baixo. Você vai começar a se respeitar, assumir o comprometimento com você mesma, trazer a responsabilidade das coisas que você controla, porque nem tudo a gente consegue controlar a gente consegue controlar as coisas que estão no nosso alcance. O que não está no nosso alcance, nós não conseguimos, porque nós não conseguimos mudar os outros, não conseguimos mudar as coisas que acontecem. A gente consegue mudar a gente. Como a gente enxerga as coisas e como a gente vai tratar os problemas, porque eles sempre vão existir. Então, a gente vai aprender a lidar com eles para que eles se tornem mais fáceis de serem resolvidos e você aprenda com aquele problema, cresça a madureza e vida que segue. Sair desse vitimismo, o vitimismo acaba com a gente. É uma auto-sabotagem que nos destrói, que fica aqui o tempo todo. É o anjinho e o diabinho, né? Você quer tomar decisões, o anjinho fica, não, você é capaz, você consegue. Você consegue, vai lá, você consegue não aguentar mais esse seu chefe que te enche o saco, você não precisa aguentar esse emprego que não te satisfaz, você não precisa aguentar o seu ex-marido mais na sua vida porque ele não te, faz, não te faz bem, ele é tóxico, se livra dele de uma vez por todas. E o diabinho tá aqui, falando para você, não, mas ele é um bom pai para os seus filhos, não, mas ele é um bom marido, então fica o diabinho e o anjinho, o tempo todo e é onde você se vitimiza. E na terceira fase, que é a mais maravilhosa, é onde verdadeiramente você vai encontrar a sua essência, o seu verdadeiro eu. E já começa a praticar o auto-amor de uma forma que aí você vai, já identificou onde você perdeu ele, em que fase que ele ficou, começa a resgatar e verdadeiramente olhar para você e ver quem realmente é a mulher maravilhosa e incrível que você é. O quanto você é capaz de se amar, se valorizar, se olhar no espelho e falar eu sou linda, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa. Não preciso seguir os padrões para ser bonita. Eu me amo como eu sou. O outro só vai me amar a partir do momento que eu me ame como eu sou. Vamos trabalhar os cuidados do seu corpo. Aprender a cuidar mais dessa casinha onde você mora. E eu não estou falando aqui nem de dieta, de emagrecimento, se é esse é o seu problema, mas com certeza, se você quiser perder uns quilinhos, você já vai começar a se entender melhor. O que, que você está nutrindo a sua, o seu corpo físico? Porque do que, que você se nutre? Alimentos saudáveis, coisas boas? Assim como a gente nutre a nossa mente com coisas ruins, o nosso corpo também. Vai aprender então a entender o que, que você está colocando para dentro, o que está te nutrindo, como você está se nutrindo. Consequentemente, vamos trabalhar a sensualidade, melhorando assim os seus relacionamentos. É aí que você vai gostar, é uma das melhores partes. Você passa a se amar do jeito que você é, trabalha a sua sensualidade e consequentemente vai melhorar Todos os seus relacionamentos afetivos, mesmo que você esteja sozinha nesse momento e se achando que não é mais capaz de amar ninguém e que ninguém mais vai te amar e você não vai mais ser feliz. Isso tudo é mentira. É uma mentira que você contou pra você mesma. Que o seu diabinho contou pra você mesma. Ressignificar todas as dores e transformar elas em amor. Amor. Amor não machuca. Amor não destrói. E por último, voltar a sonhar. A poder colocar no papel todos os seus sonhos, aliás, tirar do papel todos os seus sonhos, seus objetivos, seus projetos. Se enxergar. Falar, eu existo. Eu não existo mais por conta de alguém, eu existo por mim, pra mim. Esse, a hora que você chegar nesse ponto, você vai querer voltar à jornada lá do começo e falar, não, eu não quero que acabe. Eu quero continuar aqui Porque como eu falei, essa porta de entrada Para o autoconhecimento E você vai começar a se conhecer Quando você terminar a jornada E entender que você pode Resgatar essa mulher que existe Aí dentro de você Você nunca mais vai querer deixar de praticar E isso é uma construção constante Por isso que eu falo Que é apenas a porta de entrada Porque a partir do momento que você conhecer Você vai querer estar sempre buscando melhorar Evoluir e se sentir cada vez mais incrível e poderosa. Isso é empoderamento, gente. Se conhecer, se amar, é o melhor empoderamento para a vida. Então eu convido você, mulher, que se identifica com essas causas, que não consegue sair desses problemas, desses emaranhados de sentimentos ruins, para participar dessa jornada. É só correr lá no link da minha bio fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga e o início será no dia 25. Indica para as amigas, uma amiga que está precisando, está passando por, um, por problemas no relacionamento abusivo, tóxico, porque muitas vezes você enxerga que a amiga está nessa situação e ela não enxerga. E a gente não pode fazer nada se a pessoa não der permissão. Por muitas vezes a gente sabe, na minha família também tem, eu passei por relacionamentos abusivos e tóxicos e saí deles, e foi através de como eu saí deles que eu desenvolvi esse método para que eu pudesse ensinar outras mulheres a também se enxergar, a também sair de um relacionamento tóxico, abusivo, porque um relacionamento abusivo, a gente, começa com palavras, com atitudes, mas por muitas vezes, o final deles é muito trágico. É importante, se você conhece uma amiga, uma irmã, uma colega, convida para vir fazer essa jornada. Recomende para ela e faça. Essa jornada serve para todas as áreas da sua vida, seja ela qual for que você estiver em crise nesse momento. Porque assim como eu já expliquei sobre a prosperidade, que é tudo que a gente mais quer na vida, pensar em prosperidade, apenas pensamos, por muitas vezes, apenas em dinheiro. Em conquistas materiais, mas não. A prosperidade ela está em todas as áreas da nossa vida, principalmente na saúde física e mental. Precisamos estar com elas todas equilibradas. Então, tá aqui o meu convite para você, mais uma vez. Vai lá na minha bio, garante essa vaga nessa jornada. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct, que eu, eu mesma respondo. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer para quem está aqui nesse domingo comigo na live. É com muito carinho que eu venho aqui de, de coração falar para vocês todas as vezes que eu venho aqui e eu falo tudo baseado nas experiências que eu vivi. E que deram certo para mim. Que foram as coisas melhores que eu fiz na minha vida. Foi me autoconhecer e colocar em prática. E eu já falei aqui e vou repetir. Sou um ser humano como vocês. Todos os dias também eu estou em evolução. Vivo também fazendo os meus treinamentos. Os meus cursos. Para estar sempre melhor. Para ajudar vocês cada vez mais. Tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer. Muito obrigado, Gratidão por estar aqui comigo neste domingo. Mais uma vez. Qualquer dúvida. Só ir lá no direct e me chamar ou já corre lá e faz a sua inscrição e garante sua vaga nessa jornada, tá bom? Um grande beijo a todos, uma ótima semana e fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.